Fala galerinha, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer aqui um vídeo que me deram de sugestão que eu coloquei lá nos stories, uma caixinha de perguntas para as pessoas responderem suposições sobre mim e hoje aqui eu vim trazer essas suposições, né? Quais foram e vou falar sobre algumas delas responder algumas delas para vocês sanarem a curiosidade <risos> Queria primeiramente agradecer a todo mundo que mandou sugestões né? a todo mundo que mandou suposições, agradecer a Carol que mandou simplesmente assim, mil <risos> suposições, e eu vou responder algumas delas aqui nesse vídeo. Vamos embora começar. Inclusive, eu não fiz uma seleção antes, eu vou olhando aqui e vou respondendo conforme a gente for vendo. Abandona livro numa boa e... Atualmente, eu tô sim abandonando livros numa boa. Teve uma época que eu me forçava muito a ler os livros até o final, né? Queria ver o que, é que ia acontecer na história, dava um voto de confiança ali, e muitas vezes eu ficava sofrendo com aquela leitura. Hoje em dia, não mais. Ama comer, mas não sabe cozinhar. Sim, amo comer. <risos> não sei cozinhar. Não. Sei, sei um pouco, né? Assim, não morro de fome. Se for pra eu morrer de fome, eu não vou morrer. Vai ter que me... querer que eu morra de outro jeito, porque de fome não vai ser. Porque eu me viro, faço as coisas... Mas assim, saber cozinhar é uma expressão também muito forte. <risos> eu consigo fazer ali, sei lá, um empanado, um molho, um macarrão, uma lasanha, um, um, um feijão, um arroz, enfim. É, só faz o que tiver que fazer, a pessoa faz. Agora, um master chef tipo assim, um pato flambado com não sei o que. Não venha pra cima de mim, não. Comida é simples. Tapioca, inclusive, a ah, minha especialidade. Sujo <risos> o fogão todo, mas tudo bem, é sobre isso. Não iria pro BBB. Realmente não iria. Assim, a gente brinca às vezes no, no grupo de amigos. Quem iria, quem iria ganhar, quem não iria. Se eu fosse, por exemplo, eu ia ser um personagem muito grande, né? Eu ia criar intriga, depois ia ser amigo, aqueles. <risos> mas não iria, não. Não, não... é isso. O filme que mais gosto de assistir é suspense. Sim, sim, eu gosto... não, assim, muito forte dizer aqui também que é o mais que eu mais gosto. Eu gosto de assistir filme de todos os gêneros, mas eu gosto muito de suspense. Assim como nos livros, né, de thriller, suspense, eu gosto muito filme de suspense, eu amo. Se quiser me chamar para ver um filme de suspense, filme de herói, eu gosto muito também. Antigamente não gostava, mas agora eu tô gostando muito. Mas também gosto de drama muito, filmes, uns filmes cult, assim, também eu acho muito legal. Leia a última página antes de abandonar um livro? De jeito nenhum. Não, se eu vou abandonar, eu já não quero nem saber o que é que vai acontecer. Eu paro naquele momento e já abandono de uma vez. Já esteve na Bienal do Rio de Janeiro ou São Paulo? Já estive sim. Inclusive, quem me acompanha já há algum tempo aqui no canal pode já ter me encontrado em alguma dessas Bienais e simplesmente assim. Saudades. Saudades viajar. Será que em 2022 a gente se encontra numa Bienal do livro? Fica aí o questionamento, né? Não custa sonhar. Já virou a madrugada acordado pra terminar um livro? Já? Será? Talvez. É, eu já, já virei madrugada lendo. Já virei madrugada conversando sobre livros. <risos> Mas já, já participei de maratonas que eu virei madrugada lendo assim, Na verdade, lendo assim, né? dormindo mais do que lenda. Mas aí a Carol vinha, me cutucava, me acordava eu continuava lendo um pouquinho. Deseja ser parceiro de uma editora, mas nunca conseguiu. Não, o canal já foi parceiro de várias editoras. E eu sou muito feliz por causa disso. Hoje em dia, a o Elefante Literário tem parceria com a Companhia das Letras e com a, o grupo editorial Record. E são, assim, editoras que eu... Adoro os livros, adoro lê-los. Adoro os títulos e o relacionamento com as pessoas também é muito bom. Então aqui que eu vou juntar. Adoro organizar L6 e adora ler livros em LCs Assim, quando eu vejo a palavra LC As letras <risos> LC Eu já fico todo me coçando pra participar Se eu não tiver o livro, eu fico todo me coçando pra comprar Pra poder participar Porque eu gosto do moídos, do movimento, tá entendendo? Agora assim, adorar Vocês usam expressões muito fortes Porque adorar também é uma coisa muito forte, né? Pra pessoa fazer Assim, Eu organizo de vez em quando Inclusive faz tempo que eu não tenho organizado leituras coletivas por aqui E vem aí em breve, tá certo? Inclusive para os seguidores da Twitch Tá vindo mais em breve ainda porque a gente tem um grupo até no Telegram Que se você segue lá na Twitch você vai saber qual é Mais recentemente eu tenho lido alguns livros de leituras coletivas Tenho gostado bastante desses livros E já tenho alguns outros livros aqui que eu tô tipo assim Sondando, pensando pra fazer leituras coletivas Porque tem alguns lançamentos que estão chegando aí Que muitas pessoas vão fazer leituras coletivas em curto prazo E eu não sei se eu queria fazer desses Mas talvez até seja Quer fazer uma tatuagem literária? Às vezes eu tenho vontade de fazer uma tatuagem Sei lá, do, do elefante literário porque assim, é uma coisa que marcou muito a minha vida esse canal, sabe? O mundo literário depois que eu comecei o canal Depois que a gente começou o canal E que eu me vi mais assim, envolvido no mundo dos livros e tudo mais Hoje em dia eu não sei me ver onde é que eu estaria assim, na vida Se eu não estivesse gravando vídeos para o YouTube Além das outras coisas que eu faço, obviamente Provavelmente eu estaria fazendo as coisas que eu faço, mas sem gravar vídeos Mas aí, pronto <risos> Hoje em dia, o, o, as pessoas que eu conheci, tá entendendo? É, é uma coisa que... Eu já pensei, né, em fazer uma tatuagem sobre livros por causa de, de toda essa simbologia, de toda essa questão afetiva, não sei o que, emocional. Que às vezes a gente passa muita raiva, inclusive, né, mas às vezes... Às vezes tem mais raiva do que coisa boa, mas é sobre isso também. <risos> Se lê um livro que chorou horrores, diz que foi só um cisco. <risos> o pior é que eu, le... eu choro muito lendo um livro. Assim, eu choro lendo muitos livros E eu, não, eu sempre digo que chorou mesmo Às vezes eu digo, ai, ah, poeira, não sei o que, mas tirando onda Eu choro normalmente Em livros emocionantes E tudo certo Você só lê livros em português e queria ler em outras línguas Atualmente Estou lendo livros em inglês né Já quis ler livros em francês Mas ainda não rolou porque faz tempo Que eu parei de estudar e tô um pouco enferrujado No inglês também tô enferrujado, mas eu acho que Atualmente é mais próximo assim, eu consigo Ainda fazer uma leitura, mesmo que seja de e eu tô tentando fazer isso com mais frequência para poder, enfim, exercitar e conhecer novos livros que ainda não foram lançados aqui no Brasil. Eu já li um livro em inglês esse ano, que foi o Ace of Spades, acredito que eu até já comentei aqui no canal, e agora eu tô lendo Iluminei, que inclusive tá bem aqui, ó. Esse aqui deitadinho. Você gosta mais de cerveja do que de outras bebidas como caipirinha ou vinho? Não, eu não gosto de nenhuma dessas. <risos> Eu sou uma pessoa que não bebe bebidas alcoólicas, não gosto do sabor de, de álcool. Cerveja, hum, vinho, hum, também não. Caipirinha, piorou. Não, não, não. Quanto que eu me vi pra nada. Eu prefiro meu ali um suquinho, vez ou outra um refrigerantezinho, mais um suquinho, hum, indispensável. Parece calmo, mas se irrita rápido. Nossa, quem me conhece na vida real sabe que eu sou irritadíssimo <risos> Eu sou chatíssimo, nossa, eu sou muito chato, também. merda Sou chato de verdade Se irrita rápido, assim, não me irrito rápido Mas frequentemente eu tô budejando, reclamando de alguma coisa Tá entendendo? <risos> quem não tá, né? Mas é isso, normalmente eu sou calmo mesmo não só pareço calmo Eu sou calmo, mas me irrito, às vezes Eu não me irrito assim, de ficar com raiva Mas eu reclamo muito das coisas Eu sou tipo, como é o nome daquele? Seulunga Sabe que dá resposta, atrevida Ai, Deus. Ler mais de 60 livros por ano. Às vezes. Às vezes eu leio um pouco menos, às vezes eu leio mais. Recentemente, eu acho que eu tenho lido mais de 60 por ano. Inclusive, tô perto dos 60 já esse ano, se eu não tiver passado. Eu tenho até que ver essa conta, porque a minha meta para esse ano, inclusive, é 60 livros. E eu quero ultrapassá-la. Tomara que dê certo. Vamos lá, porque inclusive eu preciso terminar esses livros tudo de não lido da estante, que é muito, e tá só acumulando mais. Ler 5 livros por semana. Jurou, né? <risos> Juro que eu leio cinco livros por semana Eu leio, sei lá, um livro por semana Às vezes dois livros por semana Dependendo da semana e dependendo muito do livro Eu acho que recentemente minha média de leituras por mês Tá ficando em cinco livros Às vezes mais, às vezes menos Dependendo da, das, de quantas páginas tem um livro, né? Tem meses que eu leio, sei lá, oito livros, nove Acho que já chegou a ter meses que eu li, tipo, onze obras 11 obras, tipo, porque envolvia conto, livros finos, livros mais grossos, enfim E também tem a questão de ler livros grandes divididos por mês Aí você termina, lê o livro naquele mês Mas você já vem lendo ele Há algum tempo E a última por hoje Você é bonzinho para avaliar os livros Eu sou bonzinho para avaliar os livros Se você for ver meu Scooby Eu tenho tipo assim, 20 páginas de livros 5 estrelas E os outros 4 Aí vai descendo, tem pouquíssimas Tipo assim, duas estrelas para baixo. Pouquíssimos livros. Eu sou eu sou gentil com minhas leituras. Eu me divirto muito, sabe? Às vezes eu procuro muito mais, assim, me divertir mesmo, aproveitar o momento que eu tô lendo, do que já ler com um olhar, tipo assim, procurando problema. Mas é, quando a gente acha o problema, a gente vem aqui e fala sobre ele. Mas, normalmente, livros bobos, tipo assim, que as pessoas, às vezes, abandonam ou fazem ai ah, não, é pra mim e tal. Eu leio me divertindo, imaginando que aquela história vai servir pra alguém, vai ser boa pra alguém. E muitas vezes é boa até pra mim mesmo, né? Tanto <risos> que recentemente eu dei uns 5 estrelas, uns 4 estrelas aí, pra uns um livros que nem merecia. Mas, é sobre isso. E é isso, essas foram algumas suposições que vocês mandaram pra mim lá no Instagram. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu coloco, né? Outro dia pra gente fazer outras suposições por lá e eu responder aqui em vídeo, porque essa aqui eu achei bem legal de responder. Segue o Elefante Literário nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo do vídeo de vez em quando. Se for comprar alguma coisa na Amazon Submarino Americanas, usa os links que estão aqui na descrição, ou então na bio lá do Instagram, por exemplo, tem um link onde tem todos os links que você pode usar, né? Acessado de maneira mais fácil e rápida se quiser comprar algum livro por lá e me ajudar. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, obrigado mais uma vez queimando as suposições e a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!